Uh, não foi, estava a esperar lançar um bocadinho mais, uh, mas as condições estavam muito agrestes e, claro, que não posso dar as roupas, não estive bem, mas mesmo assim fui sexta da minha qualificação. Tenho a esperança de que haja só seis uh, melhores do que eu no grupo B. Vamos ver como é que lhes correm. É, sim, estava a chover imenso, me disse que estava-me a escorregar e eu nunca senti que ele me saiu bem da mão, uh, ou seja, perdi imensa velocidade e eu acho que era por isso que ele não não ia mais longe. E no lançamento e antes de entrares na gaiola deste um beijo no disco, o que é que lhe disseste? Por favor, anda longe, mas pronto, acho que ele não me ouviu. Sem dúvida estive bastante regular, agora vamos, vamos, vamos ver, é um ano mundial, a minha motivação está, está em grande, eu tenho que estar ao meu máximo e pronto, vamos ver.